Primeiro, Lula, nem as pessoas que estão ao redor dele, que a maioria nem sequer é brasileira, saibam que eles não são otários. O objetivo deles é muito claro. E não é à toa que preferem liberar rapidinho um bilhão para artistas ao invés de simplesmente aumentar em 18 reais o salário mínimo. O PT... Não é à toa que está difamando as forças armadas e tem como único objetivo a destruição da mesma. É por design. O objetivo da esquerda é a destruição da nossa nação. Para que um super bloco comunista surja na América Latina, é necessário que uma população inteira abandone seus costumes, abandone sua religião, abandone aquilo que os torna especificamente homens e mulheres dessa cultura, desse país. Querem destruir basicamente o núcleo familiar. E tudo aquilo que você tem medo, que você vê, que você vê de errado na sociedade, é a mais pura verdade. Só que é muito mais nefasto do que as pessoas pensam. Tem como, como único objetivo, como eu disse, um super bloco comunista e nesse super bloco comunista, o nosso território, nossas fazendas, nossas jazidas, nossa fauna, nossa flora, toda ela é necessária para esse super bloco comunista. O Brasil detém os alimentos do mundo inteiro. E por enquanto, o mundo inteiro tem pago muito barato no que é de melhor qualidade do nosso país. Mas imaginem o que seria para a China ter controle total de nossas fazendas. O que Putin estaria fazendo nesse momento se garantisse o Brasil como território? Foi-se o tempo em que a América Latina foi ignorada pelos líderes mundiais. E hoje, sem nenhuma dúvida, é o palco desse cenário inteiro. E é por isso que tantos jornalistas vindo do mundo inteiro para cá, porque tanta gente interessada no que está acontecendo no Brasil, porque o Verdevaldo, de repente, mudou a chave dele e está mostrando o que realmente acontece aqui. Mas eu quero mostrar para vocês um pequeno pedaço desse quebra-cabeça de tudo que tem acontecido. Então, primeiro, essa daqui é uma notícia do site Terra Brasil Notícias, que diz ontem, saiu ontem isso, é importante a cronologia, certo? Que comandantes das Forças Armadas atribuem vandalismo a pessoas de fora dos acampamentos no QG Foram forasteiros Ah, mas como é que eles sabem de tudo isso? As Forças Armadas são bobinhas? Ou eles simplesmente sabem o que todo mundo aqui está sabendo? Levaram lá o povo como se fossem animais para o abate Achando que alguns mas tias e tios iam fazer uma revolução Acabaram presas E isso tem culpados Não somos nós que ficamos avisando que isso aconteceria por dois meses Não adianta apontar o dedo na nossa cara porque isso não cola O povo sabe que houve erro ali Que Flávio Dino não fez nada para garantir a segurança Que o Múcio fechou os olhos Mas o próprio Lula é o que mais se beneficiou desse evento. Está na Globo e todo santo dia lá e a nova propaganda do momento, os terroristas que tomaram Brasília. Mas aí vocês vão ficar culpando isso no Bolsonaro por quanto tempo? O cara que está lá nos Estados Unidos é responsável por todos os problemas que acontecem no Brasil. Eu acho que isso não vai colar a de eterno, certo? E aí é muito importante. Primeiro, isso aconteceu Ontem, de repente, as Forças Armadas estão tá abrindo bico. Quem esperava hein, que as Forças Armadas ia trair a nação, está aí a Real Oficial, certo? Aí vamos à próxima notícia. Lula atribui vandalismo em Brasília a erro da inteligência e critica a polarização nas forças armadas. Hã? What? A culpa foi das Forças Armadas? Ah, não deu para culpar o Bolsonaro, já que ele está lá na Gringa e não fala mais desde o final do segundo turno, que ele nem sequer se posicionar nas redes sociais, não dá um mais de um comentário. E isso significa que cada vez ele grita mais para a nação. Mas é, vamos encontrar outra culpa? Então a culpa aí agora é da inteligência das forças armadas. Achei que era culpa de um bombeiro, de uma tia do Zap doidona, e mais outras pessoas por aí que são influenciadores. Ah, sim, tem um desses aí, por exemplo, Oswaldo Eustáquio, que nós denunciamos aqui, não é, há dois meses, há mais de dois anos, desde o início do inquérito das fake news, a gente vê que são realmente ali pessoas tentando levar as pessoas como abate, para o abate, e foi exatamente o que aconteceu, então eu não sei o que precisam mais para falarem ele, talvez aquele moleque lá do Enzo tinha razão, não é mesmo? Olha, tá se achando tá falando aqui mas pô é né, como você pode dizer quem tem mais razão quem é o melhor analista político se as previsões que essas pessoas fazem não vai acontecer o que eu vi era jornalistas especialistas falando que a uh, simplesmente bolsonaro ia ganhar no primeiro turno que ia ser super fácil que não tinha erro e aí Nada disso aconteceu. Depois esses mesmos jornalistas viram e falavam sobre guerra civil, sobre pressionar as forças armadas, sobre tic-tac, sobre eu tenho informações privilegiadas, e nada aconteceu. E aí não são esses os maiores responsáveis? É por isso que Alexandre de Moraes está indo no pescoço de cada um deles. Mas aqui nós temos a consciência limpa, porque nós alertamos cada um. Nós avisamos para a turma do hipócrita o que aconteceria. E os caras achavam que o Bolsonaro ia abrir as nuvens e descer de um cavalo alado, Pegasus, com luzes capitalistas, conservadoras, salvando a humanidade. As pessoas querem culpar, encontrar um culpado. Eu não vou continuar fazendo meu trabalho, que é informar as pessoas, continuar mostrando o que está acontecendo no nosso país, no nosso Brasil, enquanto posso enquanto existe um Brasil agora culpar as forças armadas Lula isso é muito baixo cara não não não, não. aquele Flávio Dino lá o, o boi comunista certo o cara o, o passador de fome comunista o cara que sente muita fome imagina se eu fosse um morto de fome comunista como o Flávio Dino será que eu seria criticado ó oh, oh, oh. ai ai ai mas é tão aí procurando e aí ele continua, né? Quem quiser fazer política, tira a farda. Ué, como assim? Quem tá fazendo política é você o tempo todo, usando um desastre, usando pessoas, prisões de tias e crianças, para o seu próprio benefício, enquanto a mídia passa o maior pano possível. Eu acho que é o seguinte, hoje tá 19 do 1, se tivesse uma nova eleição, eu acredito que o Bolsonaro teria muito mais votos do que teve antes. Porque o povo já tá vendo na cara dele o que é o comunismo. O povo pode achar que é um dia, tá tudo normal, continuo no meu trabalho normal, pago as contas de normal. Deixa que uma hora a conta vai chegar e estamos vendo rápido o que está acontecendo. Já querem a destruição total das forças armadas, certo? E por último, tropa, queria agradecer a vocês pela conclusão da nossa quinta rifa que ajuda aqui o nosso canal. E de quebra, três pessoas vão ser sorteadas com três celulares Samsung. Eu não sei quanto que eu vou fazer o sorteio deste de três smartphones, que é complicado pra caramba, certo? É, mas vamos lá. Primeiro, eu tô aqui com o site Horário do Google, vou atualizar. É 11h39. Esse vídeo, é como meus primeiros vídeos de todos os dias, saiu ao meio-dia. Então, eu não teria nenhum tempo para editá-lo, certo? E aqui eu estou aqui com sorteador.com.br sortear três números entre 0 e 499. Agora, tá? Vou mostrar o resultado em ordem crescente e com uma adicionar contagem regressiva. Como eu mostrei para vocês, as rifas iam de 0 a 499 e três números vão ser sorteados, tá? Então, bom, muito obrigado aí ao site sorteador.com.br pela ferramenta que vocês oferecem. E vamos lá, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1... Ai, eu não quero ver, eu não quero ver. Quem ganhou aí o carnê do Enzo, o número 4, o 354 e o 448, né? O 4 hoje aí tá o número da sorte, pelo jeito, tá? Olha aqui eles adicionaram, que interessante. Data do sorteio, janeiro de 23 às 11 horas e 39. Oh, é isso, a gente tá evoluindo. Aqui eu ia até atualizar para vocês, né? É 11h41 agora, vejam, tá? Então... Muito obrigado pelo seu apoio, certo? Aí veio o carnê do Enzo. Esperem pelo próximo. Não sei se eu vou sortear três de uma vez, não, mas, mas muito obrigado novamente. E até a próxima. Tchau, tchau.